Oi, gestão da paisagem, processos erosivos. Vamos dar continuidade. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangueto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. No vídeo número 1 um dessa nova sequência, eu havia chamado de transformação da paisagem. Mas mudei de ideia, eu acho que gestão da paisagem é mais interessante, porque lá no final a gente vai começar a trazer soluções para aquilo que a gente está observando. E olha, você não precisa necessariamente ser um biólogo, um arquiteto, um engenheiro para trazer soluções para o seu cotidiano. Toda a ciência foi desenvolvida a partir da observação do mundo natural. Isso que a gente está fazendo nos vídeos é observar como é que acontece o processo de transformação da paisagem. E aí a gente está pegando uma partezinha disso aproveitando agora a época das águas, a época das chuvas, para ver como é que se, se dá o processo de erosão de um determinado local e deposição desse material que foi erodido. Disse no vídeo anterior, é isso que acontece com as montanhas, é um processo natural. Então, a gente observa essas coisas e começa a perceber, pô, acontece aqui em casa, acontece lá na casa do outro, acontece no outro município, acontece no outro país, então isso é um padrão. E a partir desse padrão, a gente começa a desenvolver todo uma, um conjunto de, de técnicas é, matemáticas, filosóficas e tudo, para explicar a, a ocorrência daquilo ali. E isso é ciência. A gente observa, percebe o padrão, vê que esse padrão se reproduz em outros lugares e aí estabelece uma teoria. Ou uma fórmula matemática que prevê o acontecimento dessa mesma é, ocorrência, dadas as mesmas condições. Ou seja, se a gente tiver uma estrada aberta aqui, aí na tua casa, ou em qualquer outro lugar, chover bastante, tiver uma rampa e não tiver proteção do solo, esse solo vai ser erodido. A mesma coisa se você retira a vegetação e deixa a terra nua. A mesma coisa se você planta, né? arando o morro abaixo, você cria canais para a erosão acontecer. Então, a partir daí, a gente desenvolve um punhado de técnicas, um punhado de conhecimentos, para evitar essa situação ou não. Né? Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada no, no vídeo de hoje, e vocês vão perceber que em alguns momentos, as soluções para esse problema que se a gente não cuida pode virar um imenso problema, uma imensa vossoroca, as soluções já começam a ser delineadas enquanto o vídeo vai acontecendo. Vamos lá! Um pouco mais embaixo na estrada, novamente, a água não tem por onde sair, logo ela se concentra no, no leito, na estrada. E o rasgo começa a ficar maior. A prefeitura, há poucos meses atrás, cascalhou toda essa estrada aqui. Mas vê que a água vai buscar o seu caminho, ela vai descer e não tem como. Ela vai fazendo rasgo aqui do lado por onde ela consegue passar. Olha aqui um amontoado de pedra, segurou um pouquinho a água, logo né, começou a assorear esse pedacinho. Isso é indicativo para a gente de como é que a gente pode trabalhar para conter a erosão. Então, vê que nesse pedacinho aqui, ó, o solo começou a ser retido, mas logo a água achou um outro caminho. Ó, se aqui o solo estava sendo retido por conta dessas pedras, logo a água achou um outro caminho, passando aqui do lado, encontrando novamente o leito por onde ela pode passar. Então vê que a estrada toda já está em pouco tempo depois de arrumada. Ela já está novamente com as linhas de drenagem, os canais de drenagem, os sulcos de drenagem formados e nas laterais para onde ela vai correr vai aprofundando cada vez mais. Nos locais Onde diminui um pouco a velocidade, a água vai acumulando e vai acumulando sedimentos. Mas logo depois, ela ganha nova velocidade. E vamos acompanhar. Olha, toda a água que está descendo aqui e aqui agora formando do outro lado também um veio por onde a água está passando prioritariamente. Olha como é que está aprofundando em relação ao plano da estrada. Isso tudo aqui estava mais ou menos reto, entre aspas. né? Um pouco de declividade para um lado e para o outro. Mas a água concentrada aqui nesse canto, ela vai correndo, vai lavando, vai escavando o solo. Mesma coisa aqui no centro. E ainda mais forte aqui desse lado, né? formando mesmo uns buracos na lateral. Isso daqui é por conta de que a gente já está chegando, já chegou na camada inferior do solo, então a gente não está mais no horizonte A, a gente está no horizonte B. O horizonte B nos solos nossos aqui muitas vezes são horizontes muito friáveis, ou pelo menos nesse pedaço aqui, a parte de baixo do solo, a argila ela se comporta de uma maneira é, que é mais fácil de ser liquefeita e ser transportada. Então, olha só né, as pequenas crateras que vão se formando aqui em alguns lugares, buracos bem mais aprofundados. Isso daqui é um problema, porque vai levando a estrada toda e se não tiver alguma... É, um, uma manutenção constante, o negócio vai ficando cada vez mais complicado. A mesma coisa vai acontecer é, em solos desse tipo aqui, onde a gente vai fazer o plantio é, sem curva de nível. É muito comum nas montanhas é, de Minas e São Paulo, Serra da Mantiqueira, o pessoal fazer é, o plantio é, morro abaixo. Então, você faz a linha de drenagem do alto do morro direto para o fundo do morro. E isso daí acaba com qualquer terreno ao longo do tempo. Então, vê como é que a gente está tendo aqui o avanço do processo erosivo. E a água toda, nós estamos chegando na base já do, da, da rampa, chegando no final dessa descida da rampa. A água está correndo na lateral, já está correndo no meio da, da pista de rolagem e está correndo ao lado também. Não tendo por onde passar, aqui a água começa a atravessar a pista e se junta com a água que desce por essa outra rampa. Aqui então as duas se juntam, aumenta a força e, e a capacidade de transporte, então aumentou a velocidade, aumentou o volume e aqui a gente começa a ver o que é que vai acontecendo a partir daí. Quando chega na parte mais plana um pouco, não tem como, a água vai diminuindo a velocidade e vai depositando o material mais pesado que é o que a gente está vendo acontecer aqui nesse pedaço. Aqui o bueiro, a boca de lobo, que, que foi feito um tempo atrás, e a armação de metal para reter esse material particulado que está vindo. Então, todo esse material estava compondo a estrada até pouco tempo atrás. E a chuva trouxe isso tudo aqui para baixo. E vai levar lá para o fundo da boca de lobo e olha só, esse material vai se acumular, a boca de lobo está trazendo aqui por baixo essa água diretamente para o riacho e nessas últimas chuvas, como elas têm sido um pouco mais fortes, nós estamos em janeiro final de janeiro e janeiro deu umas chuvas bastante fortes aqui na região, então essa água está passando com pouca declividade, porque aqui a gente já está num um terreno um pouco mais plano, ela está vindo daquela área que a gente acabou de ver e sendo despejada no córrego que passa aqui do lado. Declividade disso, eu não sei dizer, mas é uma declividade pequena. E ali a gente consegue ver o riachinho e a manilha, eu não estou vendo, mas está aqui do lado da estrada. Chove muito, chega muita água no canal de drenagem, muita água no ribeirão. O ribeirão sobe um pouco. No que sobe, ele impede... A passagem, a vinda daquela água que está descendo lá de cima. Ela dificulta a passagem, então diminui a velocidade. Logo ela acaba transbordando ou assoreando o lugar. E foi o que aconteceu esses dias aqui. Assoreou todo, toda essa região. E a gente pode ver ali, olha a manilha passando. Aí a prefeitura teve que vir e abrir... alguns buracos aqui para a água poder passar, porque acabou inundando todo esse campinho que tem aqui. Olha, a gente pode perceber que a manilha ali na frente já está soreada até a metade, o que significa que essa terra toda está chegando por aqui, o negócio não está funcionando direito como deveria e correndo dessa maneira, em pouco tempo isso tudo aqui pode estar tá comprometido e a drenagem entrar em colapso. Então, mais uma vez, muito agradecido por acompanhar o canal. Se tiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, né? compartilha com os amigos, se inscreve no canal se não for inscrito né? e, e dá o um retorno para gente, se está indo bem ou não, se está te ajudando a entender esse mesmo processo aí na sua região, se você já começa a pensar em alternativas. É, isso pode ser na, na tua própria casa. Né? Legal?